Eu vou começar com um laço mágico deixando um pedaço aqui para arremate tá então aqui eu faço uma correntinha para aprender ok vou fazer mais duas correntinhas. aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma duas três correntinhas de espaço aqui eu vou fazer três pontos altos fechados juntos três correntinhas de espaço novamente três pontos altos fechados juntos eu vou trabalhar desta forma até completar aqui oito vezes tá esses três pontos altos fechados juntos ok então aqui eu faço as três correntinhas, tá? Eu pego aqui as três laçadinhas aqui dessa forma, tá bom? Puxo e faço um ponto baixíssimo, ok? Vou fazer uma, duas, três correntinhas bem aqui nesse espaço e faço um ponto baixíssimo. Uma, duas, três, quatro correntinhas nesse mesmo espaço, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três correntinhas nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, ok? Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas, tá? Vou vir aqui nesse espaço, nesse mesmo, faço um ponto baixíssimo uma duas três correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixíssimo então eu vou intercalar três correntinhas quatro correntinhas três correntinhas aí eu faço a argolinha grande então aqui quatro correntinhas agora três correntinhas quer dizer três correntinhas aqui agora eu vou fazer quatro tá ao contrário eu falei ao contrário um dois três quatro Faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três aqui no próximo espaço, um ponto baixíssimo, agora eu vou fazer, agora eu vou fazer aqui quatro tá e aqui um ponto baixíssimo, eu vou fazer aqui ó, uma contando a de três, tá, uma, duas, aqui eu vou fazer o terceiro, tá? uma duas três quatro e um ponto baixíssimo nesse mesmo lugar uma duas três aí vem aqui no próximo e faço um ponto baixíssimo então eu já fiz quatro vezes de três correntinhas aqui ó um dois três e quatro feito isso eu faço uma duas três quatro cinco correntinhas tá eu viro aqui Assim dessa forma pego aqui na argolinha e faço um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Agora eu sigo fazendo três correntinhas aqui nesse espaço, um ponto baixíssimo: uma, duas, três, quatro correntinhas nesse mesmo lugar, um ponto baixíssimo. Uma, duas, três. Aqui no próximo, um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a última argolinha. Uma, duas, três, quatro. Aí eu venho aqui onde eu iniciei. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e posso cortar o meu fio, ok? Então aqui é só você virar aqui do avesso. Tá? Assim. Aí você puxa aqui a laçadinha, ok? E arremato o fio escondendo, tá bom? Eu vou esconder aqui o meu e já volto. Olha só, fica bem legal, né? Fica bem diferente. <risos> então é isso. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha. E até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau, fica com Deus.